evangélico deixou muitas pessoas estarrecidas com seus feitos inexplicáveis e obscuros. Há relatos de que ele conseguia curar pessoas de doenças gravíssimas como se fosse uma simples dor de cabeça. Seus eventos reuniam milhares de pessoas de todas as idades e classe social nos quatro cantos da terra. O seu feito mais marcante era uma suposta carga sobrenatural que ele lançava nas pessoas que as faziam entrar entrar em transe instantaneamente e cair no chão feito um morto. Muitos o reverenciavam como se fosse metade homem e metade deus. Outros diziam que ele era apenas um homem comum, usado por Deus de uma forma mais intensa. E aqueles que diziam que ele era o próprio anticristo fazendo sinais e enganando até mesmo os escolhidos, inclusive grandes líderes cristãos brasileiros e renomados. A deus que unja vocês! Lift your hands to the heaven. Levante as mãos stop, Um grupo de exploradores urbanos decidiu ir em uma floresta proibida em Bowie Grove, na Califórnia, após saber que nesta noite ocorreria um encontro de uma seita conhecida como os Enviados dos Illuminatis. Seria um grupo de pessoas que são representantes dos verdadeiros Illuminatis, que agora estariam se reunindo para oferecer uma criança a Moloch. E lá link foram eles floresta dentro e não demorou muito para eles encontrá-los. Estava eles invocando os demônios. Oh, oh, oh, oh. <ríe> bro, deixa eu ver de oh, novo, bro. de comer. Bro, decome. Bro. Ah! Ah! ah, ah. A gente sabe muito bem o que aconteceria caso eles fossem pegos. acordou de madrugada após ter ouvido um barulho de choro vindo da sala. Achando que fosse sua filha precisando de ajuda, foi até lá ajudá-la. Mas ao chegar na sala, ele viu uma cena, no mínimo, estarrecedora. Amy! Amy! Sua filha estava paralisada e com um olhar agressivo, e como não bastasse, logo atrás um vulto negro fantasmagórico passa na cozinha. O mais estranho é que a menina simplesmente desapareceu do nada. As imagens não mostram, mas o pai correu pela casa em busca da filha e a encontrou na cama dormindo no sono profundo. Ao despertá-la, ela achou que o pai estava enlouquecendo, mas ao ver as imagens ficou em estado de choque pois não lembrava de nada. Aqui tem mais. Dessa vez, um tio levantou para ir ao banheiro. Foi quando, ao passar pela porta do quarto da sobrinha, ouviu risos vindo de dentro do quarto, como se a menina estivesse brincando com alguém. Assustado e preocupado, achando que havia alguma mania com ela no quarto, começou a filmar e entrou no quarto. Mas o que ele registrou te deixará em estado de choque. Se prepare. Sim, haviam mãos brancas e finas como de uma criança alisando o cabelo daquela menina. Mão esta que retraiu logo que notou que estava sendo filmada. E atrás da menina, absolutamente nada. Além disso, ela estava em transe. Mais tarde contou que conversava com uma menina branca e pálida vestida de branco que a visitava todas as noites. O vídeo a seguir foi registrado por um explorador urbano em um necrotério durante a madrugada na Indonésia. Neste momento, ele está filmando um corpo após ter a impressão de que ele havia se movido. Sua suspeita acaba de ser confirmada. Neste momento, vemos o defunto retornando à vida, pelo menos por alguns segundos antes de sua alma retornar ao inferno. Neste momento, ele geme de dor, pois já estava com o tórax costurado e seus órgãos picotados. Seria essa a aparição daquilo que podemos chamar de ciclista fantasma? Parece que não resta outra explicação. Nem se fosse uma armação seria possível o ciclista desaparecer tão rápido ao não ser que ele tenha caído da ponte. No vídeo que se segue, um pai estava muito feliz filmando o presente que comprou para a filha que faz aniversário, uma linda casinha de boneca. Estava preparando a surpresa para quando a filha chegasse da escola. Foi quando, de repente, olha só quem apareceu atrás do brinquedo. sim, sua filha. E para piorar a situação, ela simplesmente desapareceu do nada. Mas como isso é possível, posto que a menina estava na escola? No vídeo a seguir vemos a explosão daquela bomba cujo nome melhor nem pronunciar. Agora imagine uma dessas sendo lançada no centro de Kiev na Ucrânia ou até mesmo em seu bairro. Muitos dizem ser um sol, uma estrela criada por humanos. Com essa explosão qualquer pessoa ou coisa que esteja em seu caminho se converte em pó. Agora um vídeo que causa mais medo em muitas pessoas do que o próprio diabo. Uma infestação tenebrosa de baratas voadoras escalando uma parede enquanto um valente homem contra-ataca apenas com um inseticida. O mecânico de aviões se foi ao se distrair e se aproximar de mais de uma das turbinas que fez com que ele fosse sugado para o motor do Boeing enquanto os passageiros estavam embarcando no asfalto. Um incidente ocorreu em El Passo durante uma verificação de manutenção e de preparação para a partida do voo 1515 da, da Continental Airlines para o aeroporto internacional de Houston com 114 passageiros que ficaram traumatizados traumatizados com o que viram. A identidade do mecânico não foi divulgada, mas a Continental identificou a vítima como sendo uma empregada de um dos fornecedores da Continental. Foi tudo tão rápido que nem deu tempo dele sentir a dor.